Que tal mais praticidade e facilidade na sua rotina? A linha de produtos OnlyOne disponibiliza soluções em acesso remoto através do seu smartphone, utilizando tecnologia de ponta, proporcionando segurança e conforto para seu usuário. Only One Portão Automático Com o Only One Portão Automático, você pode abrir o portão de casa remotamente. Isto é, sem a necessidade de estar presente. Only One Portão de Enrolar sua loja também pode ser aberta remotamente no horário que você quiser. É muita comodidade para os lojistas. Only One Interruptor Remoto Acenda e apague as luzes de sua casa, abra a porta de casa, ligue e desligue seu ar-condicionado ou qualquer tipo de equipamento à distância. Only One Quadro de Sistemas de Automação para Bombas d'Água Monitore os diferentes motores que a edificação possui, analisando quais motores estão ligados, o modo de funcionamento, se há água nos reservatórios e muito mais. Acompanhe todas essas informações no aplicativo do celular e acione os motores de maneira segura. Com a linha de produtos Only One, você controla em tempo real o status de seus dispositivos. Saiba mais sobre nossos produtos e serviços através de nossos canais de comunicação e representantes autorizados.